Então, querendo ir mais pro bombear agora, não foram tanto pro bombear, o Turtle já fez o avanço junto com o BRNZAM Cai, olha, olha o coldzeira aonde ele tá cara, pega, pegou esse pixel, caramba velho, o homem planta né, tá aí velho Corrupto né, corrupto, nossa cara, tem nem, como, tem nem o que fazer velho, Porra, uma planta matou cara